Você passageiro ou motorista já ouviu falar de Grey Ball Ou sei lá, já tem ouvido falar de carros fantasmas na Uber? Não? E se eu te disser que esse é o sistema que a Uber guardou as sete chaves dentro da programação do aplicativo para simplesmente te derrubar da plataforma? Você acredita? Pois é, quer saber que segredo é esse? Então assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like, e vem comigo. Olha, eu nunca imaginei que a Uber fosse tão baixa assim, a ponto de simplesmente chamar os motoristas ou usuários que usam o aplicativo deles de idiota. Talvez você já tenha visto algum youtuber aqui ou motoristas em grupos e redes sociais falando que a Uber está cagando para os seus usuários. E hoje você pode de fato confirmar que essa afirmação é 100% verdadeira. Inclusive, Greyball é o nome do sistema que a Uber usa para chamar você de idiota. E esse sistema é usado tanto para os motoristas quanto também para os passageiros. Tudo isso mostrado na série exclusiva Super Pumper, que conta a história de Travis Kalanick, ou como ele dizia para os amigos, TK, o cofundador executivo da Uber, que foi chutado da empresa pelos seus investidores e acionistas em meados de 2017. E nessa série, ele conta como eles tratam os usuários da plataforma e como ele foi expulso da diretoria da Uber. E como forma de protesto ali, ele resolveu chutar o balde mesmo e contou vários podes da Uber que eram escondidos a sete chaves nessa série. Sendo a primeira coisa que eu aprendi, que eu pude captar ali abismado nessa série, que eu preciso muito contar pra você, é que se você é motorista, você simplesmente é descartável aos olhos da Uber podendo ser substituído a qualquer momento. Inclusive, tem uma parte lá que ele fala sobre os motoristas que foram mortos aqui no Brasil. E os CEOs ali reunidos em uma mesa, simplesmente ignoraram e falaram que era parte da cultura do Brasil, sabe? Essa criminalidade no Brasil é revoltante. Mas essa foi a realidade mostrada por Travis Karnick, ou não sei lá como é que fala o nome dele, um segundo ponto muito importante que eu captei, é que em seu aplicativo da Uber, contém um código muito, mas muito bem escondido, que dá acesso a Uber te vigiar a qualquer momento. Acessar ali a sua câmera, seus contatos, eles conseguem de fato ali, ter todo o acesso aos seus dados, mesmo você fechando o seu aplicativo. Dando poder até mesmo da Uber, verificar se você está rodando com outros aplicativos dentro do seu celular e aplicar ali então esse pouco conhecido Greyball, que é o sistema criado pela Uber para congelar passageiros ou motoristas da plataforma. Em resumo, esse sistema, passageiros não conseguem chamar carros e motoristas não recebem corridas dos passageiros. Simples assim. Inicialmente, esse recurso foi criado pelos programadores da Uber a pedido de TK para evitar que fiscais não conseguissem chamar carros nos aplicativo, pois eles costumavam chamar na época carros ali da Uber para mutar e apreenderem os carros dos coitados dos motoristas. Digamos que esse sistema ele foi criado com uma boa intenção, mas ao que tudo indica a Uber continua usando esse sistema até hoje, de forma 100% escondida para banir de forma branca alguns motoristas ou passageiros que não seguem as riscas, os termos de uso deles. Então se você pede um carro no aplicativo, vê um monte de motoristas próximos e ninguém te atende ou ficam cancelando, é porque você está preso em carros fantasmas. Assim como também com o motorista, você vê outros carros pegando passageiros enquanto você fica ali parado esperando vários minutos. Tudo isso porque você está no grey ball Banido de forma branca, sem suspeita, sem falar que você foi banido. Complicado, né? Terceiro ponto, também muito importante, que eu fiquei muito abismado de saber assistindo essa série. Olha, sabe aquela taxa fixa, o valorzinho que toda vez ali tá aquele valorzinho parado ali, só te sugando? Pois é, a Uber fala que esse valor é para melhorias de segurança da plataforma mas na verdade ela não passa de uma forma extra de arrecadar dinheiro para poder pagar os investidores e também pagar as mordomias dos funcionários é realmente só um valor extra que vai 100% para o bolso da Uber aumentando assim os lucros da empresa com uma taxa ilegal e mentirosa em cima do seu trabalho é muito revoltante mesmo e tudo isso foi mostrado nessa série, é impressionante como a Uber só visa os lucros os altos custos dos motoristas. Um outro ponto meu, eu preciso te falar é que eles deixam bem claro nessa série que se você faz a Uber como profissão, aproveite enquanto pode, pois a intenção deles é é ter uma frota 100% automática nos próximos anos. Logo mais, não irão precisar de motoristas humanos para poder dar andamento ali na plataforma. Então, se você tem intenção, sei lá, de comprar um carro, para poder trabalhar nos aplicativos, meu, não faça isso. A melhor opção é alugar, tirar ali o máximo que você conseguir tirar, porque, meu amigo, se você for comprar um carro e a Uber, sei lá, do nada, anuncia que vai ter os carros 100% elétricos, meu amigo, você vai contrair uma dívida que você não vai conseguir pagar, então a melhor opção mesmo, alugue um carro, ou se você já está quase quitando aí o seu carro, quite logo ele, porque meu amigo, vai ser um absurdo de pessoas que vão cair nessa roubada da Uber. E se você quer confirmar todas essas informações, você pode ir lá assistir essa série que está disponível no Paramount+. O nome da série é Super Bumper, a guerra da Uber, eu não lembro exatamente o nome do contexto do... Eu sei que era Super Bumper, eu vou colocar o nome aqui para vocês poderem ir assistir ela. E eu tenho certeza que se você assistir, você vai ficar de queixo caído com tamanha falta de sensibilidade que a Uber tem com seus, digamos, parceiros que movimentam a plataforma. Mas e aí, meu amigo ou minha amiga? O que você achou dessa palhaçada toda? Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. E até mesmo se você assistiu essa série, o que você achou dela? Bom, esse é o vídeo de hoje. É muito importante, mesmo, que você escreva aqui nos comentários para a gente poder discutir o que a gente pode fazer ali para se resguardar de empresas tóxicas como a Uber. De quebra, se você ainda não se inscreveu ainda no meu canal, meu, você está perdendo tempo, hein? Neste canal eu trago muitas informações, dicas, muita coisa que pode te ajudar mesmo. Tudo de graça. E olha só que bacana, eu preparei mais dois vídeos aqui na tela, conteúdo 100% preparado para você. Então eu te espero em qualquer um desses dois vídeos, ou em qualquer outro vídeo aqui no meu canal, combinado? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!